Você é esquecido, tem memória fraca, não está conseguindo se concentrar ultimamente, sai para fazer uma coisa, acaba fazendo outra, esquece o que ia fazer de verdade? Então, fica aqui comigo nesse vídeo que você já vai descobrir uma dica infalível para melhorar a tua memória e para ter né, aquela mente brilhante que você sempre quis. Salta a vinheta, pessoal. Eu atendi em consultório durante 10 anos, todos os dias, milhares e milhares de pessoas. E quando as pessoas chegavam ali na faixa dos 40 anos, tanto homens quanto mulheres, normalmente as queixas eram... Meu Deus, eu fiz 40 anos e agora começou a aparecer tudo que é problema. Fiquei míope, as letras começaram a embaralhar, comecei a ter dor na coluna. Comecei a ficar crocante, né, que o pessoal fala que começa a estalar todos os ossos. Apareceu uma diabetes que eu não tinha, né, apareceu uma gordura no fígado que eu não tinha, então... Mais ou menos aos 40 anos de idade, as pessoas começam a relatar que esses probleminhas acontecem. Um dos campeões é a perda de memória. A cada década, o nosso corpo, né, depois dos 30 anos, a cada década o nosso corpo vai perdendo propriedades, vai perdendo a capacidade de produzir vitaminas, principalmente quando a gente passa da idade fértil, nós mulheres, a gente vai perdendo algumas capacidades e a gente precisa repor essas capacidades, tanto energéticas quanto fisiológicas. Então, eu tenho uma plantinha aqui que pode te ajudar muito com o processo da memória, porque é uma planta que irradia a energia mental, ajuda a men manter a sua mente ativa, ajuda a manter a sua mente funcionando, focada. Porque hoje em dia também, o que contribui para ter uma memória dispersa, para ter uma mente desfocada, é a quantidade de telas que a gente liga, a quantidade de coisas que a gente tem para resolver, que a gente tem para fazer, e principalmente as pessoas que não são organizadas, né? que não anotam as tarefas, que não têm... Um lugar, gente, pode ser um caderno, pode ser uma agenda, pode ser o um bloco de nota do celular, pode ser um sistema no computador, pode ser qualquer coisa, desde que ali estejam as tarefas que você precisa fazer, os objetivos, as metas que você precisa cumprir. Se está claro, está escrito, está descrito ali naquele lugar, você não vai esquecer. E um outro fenômeno também que aconteceu nos tempos atuais, não só a tela dos celulares, a tela dos computadores, das TVs e dos dispositivos, é o efeito Google. O efeito Google é porque o nosso cérebro ele faz qualquer negócio para economizar energia. O cérebro tenta consumir o menos de energia possível, né, porque é, isso vem lá da nossa ancestralidade, porque ele demanda muito esforço, demanda muita energia, ele não... Desliga nunca, né? mesmo quando a gente está dormindo, ele está funcionando, então não é um órgão que descansa muito, porque a gente sonha, a gente pensa. Ele, ele, tem, que, ele tem que nos acompanhar a vida inteira funcionando bem. Então ele reserva energia, ele tenta economizar o máximo de energia possível, o que torna ele um órgão muitas vezes preguiçoso quando ele não é estimulado. E aí, o que, que é esse efeito Google? O nosso cérebro já entendeu que ele não precisa saber tudo, que ele não precisa decorar tudo e que ele não precisa lembrar de tudo. Porque na palma da nossa mão, nós temos um celular. Nesse celular tem um buscador chamado Google e tudo que a gente digita ali, o Google encontra né, essa informação lá no, no banco de dados que ele tem. Então, o cérebro ah, para que, que eu vou pensar, para que, que eu vou saber, para que, que eu vou decorar se eu tenho o Google ali para me ajudar? Então tudo isso faz com que a nossa memória esteja cada vez pior ao longo dos últimos anos. Então, tem um dado, uma pesquisa científica, que foi largamente divulgada na internet, que essa geração atual é a primeira geração onde os filhos são menos inteligentes que os pais. Isso é muito sério. É a primeira geração, desde que isso começou a ser medido. Eu não me lembro. Quantas décadas faz isso? É a primeira vez que os filhos são menos inteligentes que os pais. Por quê? Porque eles não precisam usar a mente, porque está tudo armazenado em algum lugar, é só ele buscar. Ele não precisa saber, ele precisa buscar. Então, todos esses fatores, idade, efeito Google, as telas, tudo isso contribui para que a nossa memória fique fraca. E também eu falo da idade, porque é a idade do processador, né? Qual é o modelo do teu processador? 1962? 1980? 1987? Então, conforme o, o tempo vai passando, o processador vai ficando mais velho, né? Processador de informação. Então, a gente precisa usar de meios que a natureza nos oferece para fortalecer isso, sem efeitos colaterais, sem contraindicações, é exatamente o que a fitoenergética faz. Então, essa planta que ajuda a gente a ter uma memória melhor, ela se chama Ossimum basilicum. Sabe quem é Ossimum basilicum? Nosso amigo manjericão. O manjericão abre a consciência para enxergar o que está errado, ele estimula a busca da verdade a qualquer preço. Então, o manjericão nos ajuda a buscar a verdade, a falar a verdade. Ele abençoa as escolhas e decisões e irradia a energia mental. Então, o manjericão, ele tem esse poder de ajudar a nossa mente, a nossa memória, de trazer uma regeneração para a nossa mente. Então, a gente vai fazer um sachê e você vai utilizar esse sachê para melhorar a sua memória. Bem, para fazer o sachê, você precisa de tecido cortadinho. Esse aqui tem mais ou menos 10 por 10. Então, você vai usar tecidinhos coloridos, assim, bonitinhos, né gente? De preferência com imagens de flores, de umas estampinhas delicadas, tá? Nada de pegar estampas com coisas uh... Fresh assim, com coisa de terror, né? Não, não, não combina com a fita, tá? Então, umas estampinhas bonitinhas, assim, essas que são usadas em patchwork. As meninas aí vão me entender. Aí, você vai precisar de borrachinhas. Essas borrachinhas a gente compra em casa de cabeleireiro, para fazer trança, para fazer penteado, tá? Aí você compra um saquinho, assim, dura uma eternidade isso aqui. E vai precisar de uma tesoura, né? Para recortar o sachê e a planta. Aqui eu tenho manjericão desidratado, ok? Muito bem. Aí, você pega os tecidinhos. Tão difícil fazer um sachê. Você vai colocar um pouquinho de manjericão no centro de cada um. Bem fácil. Aí você vai fechar. Você fecha primeiro fazendo um triângulo. Depois você sobe as pontas e vai enrolando até ficar como se fosse assim, ó, um mini ovinho de Páscoa. E aí você passa a borrachinha aqui embaixo para fechar o sachê. Eu arrebentei a borrachinha, viu? Acidentes acontecem, até com quem tem muita prática. Eu faço sachê uma vez por mês, para o mês inteiro. Então. Arrebentei de novo. Parabéns, Patrícia Cândido. Ou essa borrachinha tá muito velha, tá? Estragada. Vamos lá, vou fazer mais frouxo para dessa vez tentar não arrebentar. Faltou mais uma voltinha. Aí. Então, tá pronto aqui o sachê. E depois a gente corta a pontinha pra ele ficar mais bonito. Vou fazer mais um, fazer um rosa agora. É muito fácil de fazer. Une as duas pontas, depois une as outras. Faz aqui o sachêzinho. Aí, ó. Então, aqui tá o sachezinho. Aí, a gente corta a ponta e ele fica assim, como esses aqui que já estão prontos, ó. Eles ficam assim. Esses aqui eu fiz um pouco maiores, até para aparecer bem no vídeo. Mas dá para fazer menorzinho. Esse aqui tá menorzinho, ó. Depois, quando cortar a ponta, ele fica pequeno. E aí, a gente pode usar esse sachê... Dentro do sutiã, para as meninas, no bolso, para os meninos, a gente tem que deixar num lugar que fique próximo ao corpo. Porque daí a energia dessa planta, ela vai interagir com os nossos chakras, nossos centros de energia e vai repor a energia que falta. No caso do manjericão, ele vai repor essa energia da memória. Muito bem. Terminou o sachê? É legal você fazer uma oração para energizar, uma oração para potencializar a energia do sachê. Você pode usar a técnica do verde-prata, que a gente ensina tanto aqui no nosso canal da FITO. Você pode usar reiki, você pode usar cura prânica, você pode fazer um passe magnético, você pode rezar uma ave maria, você pode cantar um hino da sua igreja, você pode usar um mantra, pode usar qualquer coisa que te conecte à energia da espiritualidade. Qualquer coisa que você acredite, ai ah, Patrícia, mas eu sou ateu, eu acredito que as plantas curam, mas eu não acredito em Deus. Então, agradece a, a planta por estar te ajudando. Faz uma energia de gratidão ali para a planta que né, está se dispondo a te ajudar, ok? Então, é, essas são as formas de energizar e depois você vai usar ou no sutiã ou no bolso. É, de alguma forma, você precisa deixar perto do corpo. Eu poderia colocar aqui no bolso da camisa ficar com meu sachêzinho aqui. Deu 24 horas, tiro ele daqui. Opa. Jogo fora e pego o próximo. Então, tem que fazer um para cada dia. Você vai usar por sete dias, ok? Sete dias é o tempo que você precisa usar. Então, aqui, por exemplo, 3, 6, 7. Aqui tem sachês para sete dias, né, para você usar um por dia e descartar no lixo normal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem muito esse vídeo com as pessoas amigas de vocês que né, estão com um problema de memória, que não lembram das coisas, que estão desatentas, desconectadas e que você use muito e nos ajude a divulgar aqui o nosso canal, tá bom? Muito bem, se você quiser saber mais sobre a fitoenergética, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo para você se inteirar dos nossos conteúdos e aprender sempre com a energia das plantas, né? que é muito eficaz, custo praticamente zero, sem efeitos colaterais e sem contraindicações, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz, muito verde e até o próximo vídeo.